Bom dia meus amigos, estamos aqui na praia de biscoitos Eu tinha desligado ah, sofri. Sofre aí Sofre <risos> Sofre Correu um bocadinho ela fica mais quente <risos> é ela, ela agora que está muito fria da noite ali, aquele... mas está, está aberta é, os balneários que fizeste também os lá... é tem uma ah, para é. -se um pois de foi, não sei um é, bocadinho não sei aquele fundo está a vir ali sabe porquê é não é? estou a fazer é, queimadas não, queimada. queimada. não tem água quieta ali dentro ah, não, não, não. <risos> ai sabia bem agora bem que vamos água. a ver aquela pessoa ali aquela senhora que é uma professora do norte já teve em Timor, de Geografia, e agora está aqui na, na terceira. Pescador, uh, isto aqui. Já esteve várias ilhas. E agora esquecemos de filmar esta parte aqui está aqui os pescadores. Vamos lá ali ver o que é que se passa ali, mais de perto. Limpeza aqui na, nesta ilha. Terceira está impecável, sempre tudo limpinho. mesmo bonito isto aqui tudo, as bermas todas aparadas, tudo verdinho, que nunca há falta de nada a ver aqui este local é para si, estímio, é para o limpeza a ver, ora a ver aqui, bom dia, bom dia. está a apelhar os peixinhos? isso é. é como é que se chama esse peixe? o xerrinho é o xerrinho é isso é é frito? É frito? Oh. Com farinha? Ah, frito farinha. Oh. E o que é? Pois é, com arroz? Arroz de tomate? É, arroz de tomate e meus filhos de, <risos> filhos de filhos. É, é, é, como, é, é como no continente, nós gostamos disso. dizer. Ah também, medo lá? um pouquinho Já aqui há 30 anos. Há 30 anos? Ah. Que é de onde no continente? Vila Real. É Vila Real? Porque aquele, daquela pessoa que estava ali, também ia tomar do Norte. É eu a pressura, aquela pessoa que estava ali. Ah, sim, É a pressura. Então, também lá do Norte. Agora, força. Bom dia. Bom o pescador. Estou a ver. O pessoal do continente. Está aqui também forte. Uma zona agradável. Também vão ir por Ryanair 30 euros ou coisa dessas. Assim, vocês estão cá que é que não vem para cá, é mais barato que pagamos gasolina Ai, Venham meus amigos, venham até cá Bom dia meus amigos estamos aqui numa manhã em Biscoitos Aqui em Angra, na Ilha Terceira, nos Açores Podem ver, sai lá em cima tudo verdinho, aqui todo ano está tudo verdinho Falei com o senhor, disse logo manhã ver o pessoal aqui correr Olha ali, para aquele lado, estamos aqui impecável Estes quiosques estamos a ver aqui do lado direito Costumam vender fruta outras coisas Temos aqui os balneários públicos Estão a ver os balneários públicos Com chuveiros, de borla Querem mais água quentinha É? Pô. Impecável Isto não temos nós lá! Vamos ver o que é que temos aqui deste lado. As bicicletas, parte das bicicletas aqui deste lado. O piso pode ficar escorregadio, como estão ali a ver. Não é? Agora vamos lá, hein? caminho da zona balnear. É pá, já bati com uma cacetada nessa porra. Vamos lá ver. É para aquele lado agora? Para aquele? E para o meio? Banho, Olha, banho, já estão ali, já estão ali já os pessoas a tomar banho. Agora vamos lá, nós também. Banhos de mar dão saúde, olha, é assim está bem, vamos lá ver, não sei se estão a ver mas está aqui o sol, mais uma senhora vai tomar banho também, Vai mudar o equipamento, vamos continuar, deixaram já ali, temos aqui no nosso lado direito, estão a ver, piso aqui a zona balnear, deste lado, Já para limpeza, aqui as cadinhas. Para subir tem que primeiro mostrar, antes de antes de tomarmos banho, olha lá, olha lá, aqui as piscinas naturais biscoitos, como estamos a ver, um casal de namorados, daquele lado, outra pessoa aqui tomar aqui deste lado, vamos ver se a água está, deixa eu daqui um bocadinho, para ver se a água está fria ou não está. Não. Bom dia, está fria a água? um quase. Ali está mais quente, daquele lado? Não, não. É igual? É, ainda é pior. Tá está lá o lixo, está mais parada. Ah, ali está mais parada. Hein? É. É mais primeiro aquele lado e depois vim para aqui. <risos> Até já. Bom um Vamos lá ver aqui deste lado. Vamos andando. Vamos ver o que é que nos espera um outro descalço vocês não querem outra coisa não, querem, não querem outra coisa é. não querem mar marzinha Vem lá Marzia. É bom. uma é. banho Vamos embora aqueles, vou estar bem aqui deste lado e depois vamos para aquele lado ali. Vamos lá tomar aqui uma banhoca Isto. com estas boias na dividir ao fundo. Quem biscoitos. Bom dia. É, escorrega? Pois tem que lá que escorrega. Esta aqui temos uma boia para irmos ao fundo. Eu já tinha aqui. Boias sucentes para ir ao fundo. Isto deve estar maré vazia. Isto está um bocado. Bom dia! Isto está maré vazia, não? Ah, está senhor! Pois, nota-se a com um pouco de água. Vamos tentar aqui. Isto se para descer é melhor aí? Oh? Para descer para baixo é melhor aqui ou ali? Está em qualquer meio em baixo é melhor. Aqui deste lado é melhor? Tem mais uma coisinha de água, esta ponta de baixo Tem água para a pessoa tomar banhava toda Ah está bem, aqui obrigado Olha os peixinhos ali daqui ao lado Olha aqui. Aqui Vamos Deixar aqui a toanha já aqui a toanha Espera aí um bocadinho que até vou levar lá um bocadinho Deixar um bocadinho, amarrar aqui A máquina aqui com o atilho Só para ver se isto não cai Vamos lá, Ai, deixa tentar descer, só com uma mão Está fusquinha, está fusquinha, e que dava? Este peixe grande, tá, é, é um, um peixe velho. grande, está ah, ali Parece que é um burro, é um burrinho? Um vamos lá ver agora se consigo mexer aqui, sem malhar Uh está fria porra! E com Ai, caraças! Agora estou a agarrar a câmera que eu já estou aqui a escorregar é direito mais ou menos, a apontar para mim Lá vê-se meu caixa, para aí. Tens de demarrar a minha mão. Os óculos não vale a pena olhar os óculos todos. Belos peixes. Ah, está fria. Olha aqui isto é muita pedra. Não pode jogar de qualquer maneira. Pois, é muita pedra. Eu vou tentar descer. Assim vou molhar. Ainda é para apertar os calções Ainda fui curtir o flutuar. <risos> a te lá que a mamar para baixo. Mais um pouco. Mais. Mais sim, é bom sim. ai uh! ai ai ai ai! Já chegou a parte! Ai. Ai, ai. Já chegou as joias! Agora é que está pior! Vou tomar para baixo isso! Mais para baixo! Está uh! ah! frio! Vou tomar para baixo ainda! Ah porra! Estava aqui na queda, estou de de Cuidado que Porque isso é só água. pedras, isso é, é só pedras. pedras. Isto custa, vamos lá, até aqui um mergulhinho, aqui vamos para cá depois, vamos se é calhão, se a maré é vazia, Ah, esta água já está mais cedo que a o continente não, esta água é fria é fria, é para ver a -se é que, que é para crescer barba, não é? Ah, agora para o outro lado, todo lado está mais pessoas é uma é aqui Ai. agora escorregas, tem têm cuidado tá agradável, que traz ali, faz favor, vamos ali para aquele lado, está uma boa água, bem fria, bem fria, mas até se grama, que aqui fora também está, está certo calor, temos então uma daquele lado, chuveiro, aquela senhora, está a tomar, no chuveiro, muitos caminhantes vêm aqui, estou a ver, está gravando, não está? está até gravando, caminhantes vêm aqui fazer uma caminhadinha, e depois, um mergulhozinho, mais uma senhora que vem aqui, para aqui, vamos aqui que não é feita a maré vazia, piso escorregadio, podíamos ter por aqui se quiséssemos, né? mas isto está um bocado escorregadio, olha ali, aí para o limos todos estão ali daquele lado, estão a ver, é um bocado, vamos lá descer aqui também, quanto Dela. Vamos só por ali, Vamos ser ali. temos aqui é que é que lado ali, é a ver por aquele que por este, por este e por aquele. Acho que que é que é que aqui, eu vou tirar ali para aquele lado. Vou tirar ali para aquele lado. Sim, vai. Apontar ali e eu com a máquina assim a apontar. Que eu vou. Ficar assim, assim mais ou menos. Mais ou menos o meio da máquina é para mim. sempre. Essa. Está muito baixo se sentar, assim. É? Deixa sentar-te mexer, pode -se? deixa a mãe me sentar. Não, não, não. Até não. Sim. Até porque o não está. sim. O verdeiro da máquina. Tu não tens frio? Cuidado para não escorregar. De tem cuidado porta, para não porta. cair. Essas que eu não posso conduzir. Ok. Está fria. Está frio. continente, frio. é frio. Está frio. Está frio. Está sim sim está não está errado vamos vamos vamos Aqui é, mais fundo. É? aqui é mais fundo aqui é mais fundo aqui é mais fundo deste lado? aqui deste lado Já é melhor sair E aí escorrega bué. É, escorrega bastante. Vamos de gatas, vem é para isto. Aqui, isto. Faz uma carpete. Vamos lá. Já continuando. Já chega, já. Já chega. vamos. Vamos agora para tomar uma banhoca. Estão a ver? de água natural, está ali qualquer coisa dá para passar, talvez tivesse aqui uma ponte, antigamente, está a ver ali as partes, está uma ponta meio para aquele claro, lado, um pouco mas ter, o mar deve ter já levado. aquele pontão, aqui deste lado, Tem até qualquer coisa também aqui, para já arrancou, qualquer coisa já arrancou, talvez estivesse tivesse aqui, Deve -se não, se Não, os é qualquer coisa. Bom dia. Sabe o que é que é essa coisazinha? O quê? Estes coisinhos. Ah, estes coisinhos... Ah, Sim. Isso, isso é de varandinhos. Ah, os varandinhos? Ah, é, tira, é, tira, tiram, tiram um varandinho. Ah, não varão, só no varão é que metem. é ah, está cheio de varandinhos por ali abaixo. Ah, está, está certo, aqui obrigado. É dia. Obrigado. Para passar, para olha, escurrar. temos aqui, olha aqui, parece aquela bola do náforo, vamos continuar, mas até se grama bem, está fresquinha, estamos em dezembro, não é? em dezembro, como podem ver, está a fazer fogo, está a queimar tudo, temos ali, temos ali um chuveiro, é? vejam como é que, pessoas mais velhas, vejam lá, Vem para aqui, em uma banhoca para se buscar e depois... Pss, água... Vamos fazer, vamos fazer também... Vamos também... É que um vamos também... Aqui o mergulhinho... Bom dia... Isto é água quente aqui ou não é só ali? Bom, tá água bem. quente? É, é, é, aqui é água fria... Aqui é fria, ali é quente? está é. Tá bem, ok... Vamos lá mostrar só isto aqui... Para ver Ah lá... Já tem um chuveiro... É frio, já falta a cabeça do chuveiro. Já ovaram. <risos> Passa-se por água primeiro antes, antes de mergulhar, né? que é para evitar o corpo. Ah, não é o que você vai fazer? Vai-te no já fui. Eu eu vem já to, fui. Vem todos ah, vem todos os dias. Mas só se vê pessoas mais velhas, os novos não vêm para aqui. <risos> são mais fortes. É, é, é, é. rijo. Agora vamos ali para aquele lado. Agora estou-te molhado, é? Tem máscara? Tem então, mais. Mas eu vou tomar banho. Vê que é tão bem como é que estou a molhado Vamos lá ver se. E até vou dizer aqui, vende frutas aqui deste lado, está gravando, está? Tá. Há 14 minutos, há 15 minutos já. Bom, mais tempo temos a pé. Os peixadores. Não tem é puxadores, sim, sim. sim. Tinha a casa bem também, né? É, mas é aquela ali é, das mulheres. Assim, não, dá, não dá para tomar banho aqui. Então vamos, então, vamos voltar para o chuveiro e vamos tomar o banho de água fria, é para enriquecer, água quente semana só no verão. É, e assim nos despedimos ouvir-me aquilo. Está ah, água quente, mas lá os puxadores! Tirar tira os puxadores! Não dá para rodar. Oh? Tiraram as maçanetas? Tiraram? Não há? Não. Não Tiraram as maçanetas? Não há água quente ali, não? Não, não há leite, não má. Pois. <risos> água fria? Esperava-se a ver, água quente. Pois. água fria, olha. Oh. Primeiro <risos> ah, é que disse o sal. Eu que vou, ah, é, é. vou filmar isto para a água fria. Para a água fria vais filmar, mas já. já filmei a calcinha, mas já acabou. O banho. O que que ali Espero. Vamos, vamos tomar ali o banho. Vamos lá para tomar banho aqui. quer filmar-me? a sofrer ali no banho. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Estas não tem a porta, mas esta está para parir. Os Açores, a Tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinho. No caminho encontramos aqui uma igreja. Estou a ver o que é que nos faz impressão a nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá, meus amigos. E cá estamos nós, e diretamente dos Açores, para da ponta e Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.